Olá, eu sou o professor Branco, tudo bom? Eu espero que sim. nossa aula de hoje é uma introdução. E para a gente fazer uma introdução na aula de ciências humanas, a gente vai precisar de uma pequena introdução. E é isso que a gente vai fazer hoje. Então, para hoje a gente tem uma coisa que a gente pode chamar de vocabulário comum. E esse vocabulário comum ele tem a, a pretensão, a ideia básica de estabelecer uma conexão bem simples. É uma conexão que diz mais ou menos assim. Quando eu falar alguma coisa, você precisa entender efetivamente o que eu estou falando. E não necessariamente o que você sabe sobre o assunto. Um exemplo bem simples aqui. Vou falar sobre me traz uma bola. Quando eu falo me traz uma bola, você pode pensar em pegar uma bola qualquer aí mas na sua cabeça, será que você pensou a mesma coisa que eu? Na minha cabeça, quando eu falo bola, eu penso numa bola oval de futebol americano. Possivelmente você não pensou nisso. Eu pensei porque eu já trabalhei com futebol americano e gosto muito de futebol americano. Então, bola para mim é futebol americano. É oval, é marrom, está escrito Wilson nela, e ela tem duas faixas, uma em cada lado nas suas extremidades, porque é uma bola de futebol universitário. Então, se eu estiver explicando alguma outra coisa dentro da área do humanos e utilizar um conceito que para mim é como uma bola de futebol americano, você vai estar pensando em uma bola de futebol ou uma bola de qualquer outra coisa, menos no que deveria ser, então, essa tal de bola. Para isso, eu preciso ser o que eu preciso que você entenda o que eu estou dizendo, e aí você vai concordar com isso ou não concordar. Mas eu preciso que você entenda o que eu estou falando. Se você estiver pensando em outra coisa, você vai entender errado. E aí você vai estar, além de não estar bem entendendo, entendendo o conceito completamente diferente. Então é por isso que eu preciso, efetivamente, e que a gente tenha um vocabulário comum. Esse vocabulário comum vai permitir que você efetivamente saiba o estou dizendo, possa concordar ou não concordar, ou até mesmo partir dessa compreensão do que eu estou dizendo e chegar muito mais além. Nessa perspectiva é que a gente vai trabalhar hoje alguns desses conceitos. Nessa primeira parte que a gente vai trabalhar, eu quero trabalhar com vocês esses conceitos, o que que é homem, humano, espécie, raças e etnia. Nessa primeira parte, na segunda parte a gente vai poder trabalhar um pouco mais com outros aspectos que também são extremamente interessantes e importantes, certo? Bora lá então falar sobre esse primeiro conceito. Esse primeiro conceito que a gente tem, que é efetivamente, eu acho que um dos mais é, complexos de se entender, porque ele está recheado de Facebook e WhatsApp. Isso é uma das maiores problemáticas que a gente tem em ciências humanas. As pessoas, agora vamos ter uma aula só para falar sobre isso. Elas constroem, reconstrói conceitos, como se esses conceitos pudessem ser construídos de maneira diferente. E não pode, porque eles foram construídos para explicar uma coisa, não outra. Então, vamos aos pouquinhos começar a trabalhar sobre esses conceitos. Esse conceito homem, ele é construído da seguinte maneira: eu tenho uma abstração. Ou seja, quando eu falo sobre alguma coisa, essa coisa pode ser percebida ou ela é múltipla. Ou seja, se eu for falar sobre uma rosa, as rosas elas são muito parecidas, elas têm características iguais, mas elas não são exatamente iguais. Então, para eu poder falar sobre uma rosa, eu crio um modelo de rosa. Assim, usando essa referência, esse modelo, eu sempre que eu utilizo ele, eu estou falando sobre rosa. A palavra, em ciências humanas, homem, ela define o um modelo, a abstração, a ideia que todo mundo, como sabe, sabe, que estabelece um processo de apropriação da realidade, ou seja, que pensa e produz pensamento, e isso produz uma ação, ele é homem. Assim, todo bichinho humano, todo bichinho da nossa espécie, que pensa que age de acordo com algumas características que nós vamos ver mais tarde. Ele é classificado como Assim, desde 200 mil anos atrás, aproximadamente. Até hoje, eu estou falando de como? De todas as cidades, de todos os gêneros, de todas as doenças, de todas as saúdes, de todas as cores, de todas as condições, em todos os lugares. Se eu juntar tudo isso, tudo, tudo todas essas características diversas, eu estarei falando da palavra e do modelo homem. Então, quando eu quero estabelecer efetivamente um modelo, ele tem um nome, ou seja, assim, eu quero falar sobre o homem. Eu estou falando sobre essa história inteira, estou falando sobre todo, em todos os lugares, e todas as idades e assim por diante. Então eu preciso definir, eu não falo homem, eu falo o homem desse nome. Então são todos que tiveram sinop com todas as características e assim por diante. O homem brasileiro, não vou falar dos outros, vou falar só dele para especificar sobre ele. Ele então me é um modelo. Então quando a gente for utilizar essa palavra o homem, nós estamos falando de um ser esse ser é cultural, ele é um modelo, ele é uma ideia, ele é uma abstração, ele não existe. Quando a gente fala sobre isso, modelo, significa que eu estou usando uma referência. Essa referência, nós vamos ver agora no, no próximo bloco, na parte 2, como isso funciona agora só um spoilerzinho, eu estou falando sobre uma pessoa que não existe, que representa todas as que são aí e existem. Elas não são todas iguais ao modelo, e o modelo não é igual a cada uma delas, ele é representativo. Então quando a gente fala que o brasileiro gosta de samba, que o brasileiro gosta de praia, que o brasileiro toma cerveja, ou melhor, cachaça, é mais perto, perto do estereótipo internacional, digamos assim, eu estou dizendo efetivamente que nós somos uma população que pode ser caracterizada dentro desse modelo. Eu não gosto de samba, eu não tomo cachaça e eu não vou à praia, mas eu sou brasileiro. Ou seja, esse modelo, ele representa, ele não é assim, da mesma maneira que eu posso estabelecer uma explicação, digamos assim, de quem é um morador de Sinop. Eu vou ter uma ideia. Para vocês terem uma ideia, vocês são, enquanto estudantes da Universidade Federal de Mato Grosso, ou seja, quem é esse aluno? Se a gente for fazer uma média, se a gente for fazer uma caracterização, se a gente for aproximar esse modelo, o nosso estudante aqui é da nossa universidade, não do campus, da universidade, ele é mulher, ele é jovem e ele é negro. É, opa, se a gente for fazer então uma média ou um gabarito. Isso é o que a gente vai encontrar na maior parte das vezes e representa a maior parte da população. Ou se não necessariamente você que é bem branquinho, puta, sei lá, heavy metal, você está dentro também desse modelo, porque ele não é só isso, ele é uma porcentagem maior. A gente vai ver isso depois, mais adiante. Voltando à expressão homem, é complexo, ou seja, estou falando de diversas coisas. A segunda palavra, que é o humano que eu quero trabalhar com vocês, ela vai meio que explicar o porquê que quando eu falo de homem eu não estou falando de sexo e sim de um ser cultural. A língua portuguesa ela tem alguns probleminhas em relação à construção de conceito. A gente é muito bom para explicar algumas coisas dentro do espaço e do tempo, mas é meio ruim para explicar alguns conceitos que precisam de uma elaboração um pouco melhor. Assim, quando eu falo homem, isso é masculino, mas não tem nada a ver com homem. Porque quando eu falo homem, é um ser cultural, de 200 mil anos, e todas as idades, dos dois sexos, dos três sexos, depois nós vamos ver essa discussão também. Ah, ou seja, é tudo isso ao mesmo tempo. São essas relações também ao mesmo tempo. Então, quando eu falo em homem, eu estou falando de um modelo, uma explicação, cultura. Quando eu falo de ser humano, em outras línguas, o ser humano ele representa esse ser cultural e representa valores atuais também. Para nós brasileiros da língua portuguesa, pelo menos aqui no Brasil, efetivamente, nós utilizamos a expressão é, "humano" para nos referir à mesma abstração, só que do momento. Ou seja, o nosso humano ele não é um de 200 mil anos, 50 mil anos para trás. Ele é um humano hoje. Como ele se estabelece enquanto. Então, esse ser humano, você pode usar a expressão assim: é ah, uma pessoa, ela não é humana. Ou seja, ela não compartilha os mesmos valores culturais, religiosos, deste período onde a gente vive. Então, ela não tem as características de humanidade. Caímos num problema de que conceitos precisam ser muito plural. E aí, saindo lá da ideia do homem, vamos cair na ideia do ser humano, para a gente entender, começar a entender essa problemática. Quando a gente fala em direitos humanos, nós estamos falando de que todo mundo da nossa espécie hoje, independente do que pense, Independente de como se estabeleça, independente de uma série de coisas, é e será considerado humano. Vamos imaginar, para eu estabelecer o conceito de humano, eu queira fazer como nas outras ciências, criar características que determinem o que é um ser humano. Então, a grosso modo, pode dizer que um ser humano é um ser que tem... Uh... É bípede, tem duas pernas, dois braços e uma cabeça. Aí eu posso ter uma outra pessoa que nasceu sem as pernas, ela deixa de ser humana. Ou nasceu sem os braços, tem as pernas, ela deixa de ser humana. Ah, não, mas é uma condição especial que essa pessoa tem. Então, quando eu for definir o que é ser humano, eu preciso dizer que os seres humanos, completos ou incompletos, com deformidades ou sem deformidades, são seres humanos. Então, eu preciso construir efetivamente quem é e quem não é. Os humanos são compostos de dois sexos, homens e mulheres. Aí uma pessoa nasce com um problema genético que tem os dois sexos, ele deixou de ser humano. Ou nasce sem o sexo, tá? ela deixou de ser humano. Então eu preciso sempre ter uma abrangência maior pela realidade cultural que nós temos. Então, a princípio, todo ser humano é humano e ele está dentro da ideia dos direitos humanos, que é onde eu queria chegar a, passando rápido, isso vai ser em um parte 3 três Os direitos humanos, eles estabelecem que todos nós somos iguais mesmo sendo ou seja, a minha diferença não me faz ser diferente, ela me torna igual porque eu percebo como igual. Ou seja, uma pessoa gorda tem os mesmos direitos de uma pessoa magra. Uma pessoa que não enxerga tem os mesmos direitos de uma pessoa que enxerga. Politicamente, isso vai ter desdobramentos, aonde eu tenho que garantir que essa igualdade aconteça. Ou seja, eu tenho que arrumar um óculos para a pessoa que não enxerga, para ela poder enxergar. E aí as pessoas serem iguais. Eu preciso arrumar um jeito de uma pessoa se mover com uma cadeira de rodas que seja uma para ela poder ter as mesmas condições da pessoa não precisa dessa muleta dessa cadeira então, ou seja eu garanto direito eu apenas digo que eles existem aí é uma discussão que nós não tem mais adiante. o que a gente precisa saber que quando eu falo sobre homem é um modelo cultural histórico quando eu falo sobre humano é um modelo cultural, momentâneo histórico também, só que ele tem um recorte mais de agora, ele é um fenômeno de agora. Um exemplo assim, que também nós vamos ver numa aula posterior, uma mulher que trabalhasse há 60 anos atrás, 70 anos atrás, ela era muito mal vista, ela muitas vezes era considerada uma mulher que não era feminina, era uma mulher masculina, ela era, usando os termos de hoje, ela era sapatã, ela era machuca e assim por diante. Naquele tempo, esse conceito era diferente do que é ser, uma coisa ou, ou E aí que eu quero que vocês entendam, com o passar do tempo, isso não define você ser, essa questão de você trabalhar ou sustentar uma família, não define se você é ou não é de um sexo ou de um gênero. Antes é definiu, agora eu não define mais. Homens utilizavam brinco, homens utilizavam maquiagem, a maquiagem foi inicialmente feita porque os homens utilizavam os brincos que ele fez inicialmente foram os homens, eram eles que usavam. Isso depois foi para a mulher, e nós vamos ver, nós vamos tomar uma aula sobre isso. Então quer dizer que aquele primeiro homem lá, ele era diferente do homem de hoje? Não, culturalmente ele era diferente, ele era homem. O humano de hoje se comporta de uma maneira diferente. O humano anterior se conforma de uma maneira diferente. Essas questões a gente vai vendo no desdobramento o que eu preciso, que vocês entendam, como eu falei, dentro desse glossário é que homem é cultura, humano é cultura. Eu não estou falando de outra coisa a não ser isso. Quando eu falar assim, os homens fazem tal coisa, eu não estou falando do de... Do João? Estou falando do João, da Maria e da... seja lá quem for. Quando estou falando dos humanos, eu estou falando daqueles que são diferentes e se tornam iguais. Perfeito? Próximo, espécie. O que vem a ser a tal da espécie? Quando a gente fala em espécie, nós estamos falando de algo mais biológico. Não estamos falando de uma questão cultural ou de direitos, ou seja lá o que for. Ou seja, a espécie... Humana é uma coisa, o homem é outra coisa e o humano é outra coisa. A espécie humana ela é um ser biológico, não é cultural, não é histórico, é biológico. Dessa maneira, a gente tem que entender que a nossa espécie ela é única. No outro tempo, nós vamos fazer uma aula depois de entrou um pouco de antropologia física, para explicar um pouco melhor isso e grande parte das coisas que nós vamos discutir vai sair de dentro dessa introdução. mas vamos falar sobre a evolução. E a evolução, ela fez com que o ancestral comum, o ancestral comum se dividisse em vários outros, ou seja, a gente vai sair de um ponto que a gente recortou porque esse é um ponto que saiu de vários outros, esse ponto vai virar vários outros. Ele vai virar o sapiens sapiens, ele vai virar o Neanderthal, ele vai virar o mongo-tango, ele vai virar o macaquinho, ele vai virar o afanopitecus, ou seja, uma série de coisas vai sair aí em evolução. Então se você está pensando como nasceu, o evoluiu do macaco, é um erro. Porque o macaco também evoluiu do mesmo bicho que a gente. Só que ele foi para um lado diferente. Assim, nós, enquanto espécies, sobramos aqui e somos um grupo só. Existe uma outra espécie de primatas, vamos pegar os orangotangos, os gorilas, os chipazés, que são outras espécies, não são homo. Agora houve um tempo onde existiam outros homens que eram de uma outra espécie homem neandertal, cromagno e uma série de outros, que depois a gente vai ver com os desenhozinhos para a gente entender bem direito. Tá? O que, que é isso? Significa dizer que o nosso grupo, nós bichinhos, somos uma separação biológica de outros bichinhos. Uns muito parecidos com a gente outros muito diferentes, da gente? Os que são mais parecidos são esses grandes primatas. Desses grandes primatas, a gente, da nossa espécie, é o único que sobrou. Ou seja, você tem chimpanzés, você tem orangotangos, você tem gorilas, você tem seres humanos. Mas existiram Sim. gente parecida com a gente, raças diferentes que é as nossas espécies diferentes que a Vou pegar a mais conhecida, que são os Neandertais. Os Neandertais são um povo humano de uma raça e aí vamos pegar, uh, começar a usar o conceito, que depois ele destobra um pouquinho. Quando eu tenho cães, eu posso ter um dinamarquês, que é aquele cachorro grandão do scooby -Doo. E posso ter o um Chihuahua, que é aquele cachorro bem pequenininho que cabe dentro de um copo. Eles dois são cães de raças diferentes. Nós, enquanto Homo sapiens sapiens, só temos uma raça. Então a gente não tem mais o Homo sapiens, que o um Neandertal, que era uma raça diferente. A gente não tem mais o Cromagnon nem o Habilis. nem o Farenses, nem o Australopithecus. Esses se desapareceram. Eles foram extintos, eles foram eliminados. Vamos ver isso depois de também. Significa que nós, enquanto espécie, sapiens, sapiens, somos um grupo só, uma raça só. Não temos outra raça, somos só uma raça. Esse ser só uma raça nos propõe, ou nos, nos permite compreender que uma pessoa por ser branca, uma pessoa por ser negra, uma pessoa por ser amarela, uma pessoa por ser vermelha, uma pessoa por ser... ela vai ser ou vai deixar de ser humana? Não. Ela vai deixar de ser homem? Não. Ela vai deixar de ser da espécie sapiens sapiens? Não. Ou seja, da mesma maneira que eu tenho um chihuahua marrom, eu posso ter um chihuahua preto e posso ter um chihuahua branco. Todos são da mesma raça. Eles podem ter cores diferentes. São pequenas variações genéticas que não estabelecem raças diferentes. Então, nós estamos hoje no ensino superior, estamos dentro da academia e nós não utilizamos mais a expressão raça como um conceito adequado. A gente utiliza a raça apenas para que as pessoas que não conhecem essa mudança de conceito consigam compreender o que a gente está dizendo. Ou seja, a minha raça é humana. A minha raça é sábio A raça de qualquer outra pessoa que tem a pele diferente ou características fenotípicas ditas é a mesma que a minha. Não muda. Absolutamente nada. Culturalmente, nós somos diferentes? Possivelmente somos diferentes, porque temos construções históricas de grupo diferente, nós viemos de heranças culturais diferentes. Essas heranças culturais, sejam elas provocadas pela geografia, sejam elas provocadas pelos acontecimentos históricos, elas vão apenas nos transformar em grupos culturais distintos. Lembrando que a questão da cultura vai ser no próximo episódio, onde a gente vai tentar entender por que, que existe uma outra coisa, que é essa aqui. A gente tem o homem, que é cultural, o humano, que é cultural e localizado num determinado período, a gente tem a espécie, que é a nossa origem biológica, e a gente tem, por causa da nossa origem biológica, a inexistência de raças. A gente tem uma raça. Tínhamos raças quando existiam outros homens juntos a nós. Ou seja, a gente tinha os Dandertais, a gente tinha o pessoal da Ásia, a gente tinha o pessoal da Indonésia, a gente tinha o pessoal do Norte, da floresta europeu, a gente tinha então o pessoal da Europa. Esse pessoal todo, eles eram raças diferentes. O Homo sapiens sapiens conquistou o seu lugar ao pobre, ah, existe uma discussão sobre se ele eliminou os outros ou os outros foram eliminados. O SAP era muito eficiente, não permitiu que eles é, se mantivessem, ou as mudanças climáticas foram muito terríveis para eles e para nós, que temos uma capacidade maior de adaptação, nós ficamos. E essa adaptação é, humana ao clima, ela aconteceu não por questões é, que a gente vê não, assim, em, outras, em outras abordagens. Biologicamente existe uma adaptação. Nós simplesmente resolvemos não passar frio usando roupa, resolvemos não ficar dentro d'água criando barco e assim por diante. Isso é uma questão do momento. O cultural que a gente vai ter mais aqui. Então, chegando ao último dos nossos eh, itens aqui, que é a etnia. Eu falei pra vocês que nós não somos diferentes dos outros, nós somos uma mesma raça. Essa raça, ela vai ter diferenças dentro dela, essa raça, ela vai ter grupos étnicos que são estabelecidos de forma cultural, são estabelecidos de forma de origem, que fazem com que esses grupos contenham diferenças e os façam mais ou menos distintos uns dos outros. Mas eles são basicamente... A mesma coisa. Um homem branco, um homem negro, um homem amarelo, um homem uh, vermelho. Todos são exatamente iguais enquanto espécie. Eles são a mesma raça. Eles vão ter construções históricas. Sim. Eles vão ter vivências distintas. Eles vão ter interesses, valores, culturas, ou seja, tudo isso é cultura, de forma diferente. O que vai fazer com que grupos pareçam ser diferentes, mas eles não são. Ou seja, se você nascer na Alemanha, você vai aprender a falar alemão. Se você nascer na Arábia, você vai aprender a falar árabe. Se você nascer no Brasil, vai aprender a falar português, brasileiro. Sim, ou seja, você não iria, se nascesse nos Estados Unidos, ser mudo, porque é difícil hoje você aprender inglês. Você falaria inglês? E talvez tivesse problema de falar em português. É uma questão cultural, de construção. Nós olhamos o outro pela cultura, e não pela diferença que ele tem ou deixa de ter, porque nós somos iguais. Isso é essas expressões, homem, humano, espécie, raça, etnia, eles vão estar presentes muito seguido na nossa conversa. E se você pensar de forma diferente do que eu estou falando agora, tudo bem. Só que você precisa entender que quando eu falo isso, é exatamente isso que eu falei nesse vídeo. Começa a fazer sentido. Se você não concorda, não concorde com o que eu falo, não com o que você interpretou do que eu falei. Esse é o vocabulário comum que nós vamos continuar depois numa parte 2, tá certo? agora está pego bom, dito eu, até que eu fiquei de gravar essa aula no então, transcorrer, já é que não deu para fazer ela ao vivo. Somos todos homens, somos todos humanos, somos todos da mesma espécie, de uma mesma raça, numa diversidade maravilhosa de grupos étnicos. Até mais, tudo de bom, fiquem bem, até a próxima.